Bom, tudo seria muito trágico se não fosse cômico. Mas é, eu, particularmente, a partir desse momento aqui, eu quero mostrar uma coisa que ofenderá uns e alegrará outros. Não sei como vai ser a repercussão dessa fala. É, pela natureza aqui da imagem, qualquer ser humano pode tirar suas próprias conclusões. Eu, como eu digo, seria trágico se não fosse cômico, mas eu quero falar da situação cultural e artística é, que eu mesmo me encontro, ah, Você vê a beleza aqui, que de repente você pode estar tá vendo nessa imagem aqui. Não tenho vergonha do sou. Não, não peço like, não peço misericórdia. Eu não e eu estou usando esse... essa indumentária aqui, essa indumentária que, espectador ou qualquer pessoa que se interessa e que tem acesso a essa, esse grande trabalho aqui, é que é simples. Eu vou mostrar e vou expor a quem compete a dor e o julgamento. E a carapuça vai servir quem de fato pode ser utilizado por ela? Eu sou Celso Marcos da Silva. Não sigo regras, não tenho tabela. Se devo um pago e se comparceado é pior uma coisa assim não vim aqui pedir não é piedade não é humildade talvez uma mistura de custo com qualquer outra coisa mas eu quero deixar uma única coisa aqui colocada, a reflexão do ser humano, uma reflexão das atitudes humanas que eu possa ter diante da sociedade, como a sociedade possa ter diante de mim. Então, nesse primeiro momento aí, é isso aí, e obrigado, e até um outro momento, neste mesmo canal, no YouTube, no canal Celso Marques da Silva.